Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Silvia Martins, sou especialista de marketing e também fotógrafa assim como você. E eu tô aqui por uma razão muito especial, que é fazer um convite pra você. Em setembro, vai ter o congresso Berlin Baby Academy é um congresso totalmente diferente de tudo que você já participou Por que eu tô falando isso porque é um congresso feito de fotógrafo para fotógrafo a segunda coisa é que você não vai assistir palestra você vai assistir aulas você vai ter aulas com seus mentores eu vou falar alguns nomes aqui porque eu tenho certeza que você acompanha o trabalho desses profissionais maravilhosos e incríveis que estarão presentes nesse congresso: Lupestana, Rebecca Price, Fer Sanches, Tarcísio Bino, eu também vou estar, Nina Stannis. Tem tanta gente boa, eu vou deixar o link aqui no rodapé Bern e já deixa o seu e-mail para receber todas as informações. A gente se vê lá no Bell Baby Academy.